E aí autodidata, Adriano aqui, da Autodidatas Academy, para te ensinar mais uma técnica de estudos, mais uma técnica de aprendizado, de memorização, é, que vai te ajudar a resolver um ou vários problemas que você esteja enfrentando nesse momento, ok? Então pegue a sua caneta, pegue o seu papel ou o seu mapa mental e já comece a se preparar para aprender alguma coisa. Beleza. É... nesse vídeo aqui eu vou te ensinar três formas de você utilizar os palácios mentais no vídeo no primeiro vídeo do canal eu te ensinei como que você pode utilizar o que é e como utilizar os mapas mentais beleza e agora e, e aí eu, eu lancei outros vídeos ensinando como que você faz para usar na prática o, o palácio da, da memória mas eu não te mostrei ainda como que você faz para, no seu dia a dia, conforme você for a, andando a sua jornada, conforme as coisas vai, vão acontecendo com você, como que você pode utilizar o Palácio da Memória? Entenda, o Palácio da Memória é uma técnica super ampla, com usos a lá infinito. Você consegue utilizar ele em várias e várias ocasiões da sua vida, incluindo nos estudos, mas também no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Então, aqui eu vou te mostrar três formas de utilizar ele no seu cotidiano. Beleza? Então, vamos lá. Um, as três formas, antes de eu entrar no assunto, as três formas. A primeira, como que você vai lembrar nomes, ok? Como que você vai lembrar números e como que você vai... É, lembrar de informações importantes É como se fosse um notepad É como se fosse um Evernote mental Beleza? Então vamos lá Se você está querendo é, é, utilizar essas técnicas aqui do canal Para aprendizagem acelerada Para aprender mais rápido Para entender melhor o conteúdo Então é, é, pense em entrar na Masterclass da Autodidatas Academy, onde eu ensino para você como que você masteriza, como que você domina o seu a sua sessão de estudos, beleza? A sessão de estudos é mais ou menos assim, você reservou duas horas para ler aquele livro, você tá lá dentro da sua faculdade três, quatro horas, você tá na sua escola cinco horas por dia, então você tá querendo o que? Parar de jogar o seu tempo no lixo. Você quer pegar o máximo do conteúdo que você está lá para absorver e realmente entender e aprender o conteúdo. Entender e aprender são duas coisas diferentes beleza e aí agora você quer entender melhor esse conteúdo e aí você vem aqui no canal e, e descobre várias técnicas lá no sessão de estudos lá no, no curso sessão de estudos na aula ao vivo você vai aprender como que você organiza essas técnicas e como que você pode utilizar a, a sessão de estudos o método para é, é, hierarquizar e utilizar ele como blueprint como aquela planta não tem planta de casa? para para ser a sua base para inserção de novas técnicas então você pode utilizar ele como o seu padrão e aí, à medida que você for aprendendo novas técnicas você vai inserindo essas técnicas lá dentro desse dessa blueprint né dessa planta aquela planta azul tipo planta de arquitetura tá ligado beleza então vamos aqui para o conteúdo beleza então a primeira forma de que eu vou te ensinar aqui para utilizar os o Palácio da Memória é para lembrar de nomes. Lembrar de nomes. E como que você vai fazer para lembrar de nomes? Primeiro, a gente tem que relembrar um pouco sobre o Palácio da Memória. Basicamente, você vai pegar um conteúdo abstrato, um conteúdo é, é difícil de você observar, ok? e vai trazer ele para o concreto. Então, em vez de você tentar pensar em pais... Né, paz, paz e amor, blá blá blá. Você vai lembrar de uma pomba e de um coração, paz e amor, OK? Essa essa essa concretude dado do desenho fará com que você se lembre melhor, OK? Do conteúdo. Então, é a, a o paz é uma pomba. Você olha para pomba e pensa, pô, paz. Tranquilo, não é? Mas como que você faz isso para lembrar de nomes simples? vamos lá você vai pegar o nome da pessoa é, no primeiro dia de faculdade é, um cara chamado jean um cara chamado jean fez uma apresentação beleza aí ele começou a falar apresentação deu até dicas de aprendizagem acelerado e eu fiquei assim ah eu domino esse assunto aí ele começou a falar e falar e eu falei e eu pensei cara eu quero lembrar do nome desse cara então eu fiz lá eu utilizei dos mapas dos palácios da memória pra Lembrar o nome do Jean. O que, que eu fiz para lembrar o nome dele? Bom, eu percebi, ok, e tenta é, é, abstrair desse assunto, do que, eu, desse exemplo, como que você pode utilizar na sua vida, beleza? Então, é, eu percebi que ele tinha um cabelo muito enrolado, ok? Vai é, é, acompanha essa história comigo. Eu percebi que ele tinha um cabelo enrolado e eu, o o irmão do marido da minha irmã, olha que louco, ele chama Geão, olha que foda, beleza? E aí eu tinha duas coisas que saíram da técnica do palácio da memória para utilizar ali na prática, em segundos, para me lembrar do nome do Jean. O que eu pensei? O cabelo dele enrolado, o que é esse cabelo? É uma cara que tem. Característica, característica Que chama a atenção É uma característica que chama É uma característica que chama a atenção Beleza, é uma característica Então o cabelo ser enrolado É uma característica, beleza? Beleza Então o irmão do namorado da, da, da Birba <risos> Chama Jean Aí eu fiz o que? E se você viu aqueles outros vídeos Você sabe o que é isso aqui? A associação O que, que é essa associação? Você juntou o concreto, que é o novo, né? Você pegou o concreto, você transformou aquele concreto em, em alguma coisa. É, eu não sei se está tá claro para você, mas você pegou a informação que você não conhecia. É uma informação desconhecida, ok? O nome do cara é Jean, beleza. Jean é conhecido, mas aquela pessoa chamada Jean é desconhecido. Então você pegou uma característica dele que é o cabelo é, enrolado, ok? e você juntou aquilo com a informação conhecida, que é o que? O cara que eu conheço chamado Jean. E aí você criou uma associação. Qual é a associação? Qual é a coisa que eu criei para é, é, mesclar essas duas? Porque aprendizado é isso, cara. Aprendizado é você pegar uma informação que você desconhecia e mesclar, e juntar e conectar com uma informação que você já conhecia. Então, é algo que já está armazenado junto, entendeu? Com alguma coisa que não estava armazenado. Joia? Joia. Então, você pegou a associação com dois S, pelo amor de Deus. A associação. E a associação que eu criei foi simples. Foi o seguinte: eu imaginei o Jean que eu conheço sendo atacado, sendo praticamente devorado pelos cabelos do Jean lá da faculdade. Ou seja. É, eu criei uma, uma imagem na minha cabeça De um do, do Jean meio que gritando Socorro, socorro assim, né? E os cabelos enrolando no braço dele E como uma areia movediça de cabelo ok? É, é, atracando ele e levando ele para baixo Até ele desaparecer completamente E eu criei essa imagem em 15, 20 segundos okay? Por quê? Porque você já conhece a técnica E o seu cérebro faz a coisa muito rápida beleza eu tenho que parar de falar beleza talvez então entenda entendeu isso você vai pegar um novo nome você tá lá numa festa blá blá blá, conversando com a pessoa e aí você, é, é, você se apresenta e a pessoa dá, fala o nome dela você é o tipo de pessoa que esquece muito nomes beleza no momento que a pessoa falou o nome você já tem que pensar Conheço alguém com esse nome, conheço alguma coisa com esse nome, esse nome me faz pensar em alguma coisa. O que que esse nome traz na minha memória? Aí você tenta achar algo concreto, algo que já está armazenado. Beleza? Existem várias outras técnicas que dariam cursos, que tem cursos, Tony Buzan fez cursos, é... é, é eu estou tentando lembrar do nome dele aqui, mas esse cara que eu estou pensando aqui, ele fez cursos também, tem um curso na Udemy, tem cursos na Art of Memory, tem vários, vários gurus da memória que criaram um cursos sobre como memorizar nomes, porque é uma coisa realmente é, difícil nos dias de hoje, ainda mais que você tem 5 mil amigos no, no, no Facebook, entendeu? E o network, a gente precisa expandir cada vez mais o network, e, e você precisa dar uma primeira impressão bacana. Então você precisa, no mínimo, no mínimo, lembrar do nome da pessoa. Concorda comigo ou não concorda? Beleza? Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar, vai utilizar essas perguntas, vai direcionar o seu foco e vai juntar, através de uma associação, o nome da pessoa com o nome velho. Beleza? Segunda coisa, segunda dica de hoje. Segunda dica... Se você ainda não curtiu esse vídeo e esse vídeo está sendo útil para você, então faz um favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e dúvidas e comentários só coloca aí na descrição que eu respondo a todo mundo ou pelo menos mando aquele coração, aquele coração para você saber que eu realmente li o que você escreveu, beleza? Segunda dica é lembrar de números. Bom, eu não vou entrar profundamente na técnica de lembrar Números, mas basicamente, basicamente, você pega um número, por exemplo, número 1, um. não, vai ficar estranho se eu colocar aqui, aqui ó. número 1 um, transforma esse número em alguma coisa, beleza? Você pode transformar em alguma coisa através do som, através da imagem, através de várias outras características. Beleza? Joia, então você, por exemplo, o um, 1. Se você olha bem para o um, você lembra do quê? Do que, que ele te faz lembrar? Por exemplo, um lápis, talvez. Por exemplo, uma, uma uh, um te faz pensar talvez ali em uma em um bastão, bastão, entendeu? Talvez, entendeu? O que, que ele te faz pensar? Um dedo, talvez um dedo, entende? Ele te faz lembrar. O dois, o dois te faz lembrar do que? O dois talvez te faça lembrar um pato. Né? Ou talvez ele te faça pensar é, em um cisne, né Eu estou olhando para ele aqui tentando lembrar. O que, que ele te, me faz pensar? Então, pensa bem. O que, que ele te faz lembrar? Quais são as coisas? Quais são os gatilhos que quando você olha para ele assim ele te faz pensar? E aí você cria essas imagens dos números. E aí quando... Tipo assim, é claro. Você precisa treinar essa merda. Você precisa treinar essa técnica porque... Quando alguém fala pra você Ah, meu número é 123456 Aí você já, já tem na ponta da língua Que o 1 pra você é o lápis Que o 2 pra você é pato E aí você já cria uma história O seu cérebro Ele pensa as pessoas mais famosas hoje em dia São aquelas que contam histórias Tony Robbins, aquela J.K. Rowling a, a, a, Aquele cara do, do, do, do dragão da, da Do Jon Snow lá Todos esses caras super ricos, super famosos, super conhecidos, são pessoas que contam histórias, porque o seu cérebro, por causa da evolução, ele foi condicionado a gostar e a acompanhar e a prestar mais atenção em histórias cativantes, em histórias que fazem você pensar a respeito das, das coisas. Ok? Então em vez de passar simplesmente o conteúdo puro, eu estou aqui passando para você exemplos. Porque eu sei que com exemplos e se você já viveu alguma coisa parecida, você vai prestar mais atenção. Se os exemplos que eu dei até agora é, não forem úteis para o fulano X, talvez ele já tenha desistido do vídeo. Mas aí você você está assistindo porque alguma coisa que eu falei relacionou com alguma coisa que você já viveu. Entende? Então... É, você tem que utilizar dessa biologia nossa ao seu favor Quando você está querendo aprender e utilizar das ferramentas mentais Para é, é, entender, para aprender, para acelerar o seu aprendizado Beleza? Então, é, nesse vídeo eu estou falando muita beleza Mas é uma coisa que eu estou repetindo várias vezes E por isso que está vindo sempre na minha mente No próximo vídeo talvez eu mude Uh, números, entendeu? Números, como que você memoriza Você treina, você define, você determina qual que é o, a imagem para o seu número E aí você treina ela até ficar na ponta da sua língua Como que você treina? Você pega uma sequência de números e, ah, e tenta... Ah, o número 1 é qual? O número 2 é qual? O número 6 é qual? O número 9 é qual? E aí você tenta criar uma história através dele, uma associação que é a mesma coisa que eu criei na, na, na primeira técnica. Joia, maravilha. Entende? Joia. Último, último, último tópico, último tema. Vamos lá. Informações importantes. Informações importantes. Ok. É, essas informações importantes são coisas assim... A pessoa está correndo ou você encontrou uma pessoa num ponto e aí a pessoa falou alguma coisa, por exemplo, você gosta de política, você gosta de economia, você gosta de filosofia, você gosta de uma série. Eu utilizo muito isso com seriados porque, é, não sei se você já assistiu anime, anime eles têm alguns muito fáceis de entender que são propositalmente feitos para você comer, é, para ser mais comestível. Você simplesmente assiste e entende a porra da história jóia mas tem alguns que são bem complexos que é, a primeira temporada acontecem coisas que você só entenderá na segunda ou em vários episódios depois e aí você precisa manter na mente as informações que aconteceram e organizar essas informações na sua cabeça isso também acontece quando você estuda história quando você estuda é português a é, Ortografia Tem várias informações dentro de ortografia Mas você tem que entender que aquelas informações estão dentro do subtópico ortografia Senão aquilo fica muito embolado com os outros tópicos da, da gramática Beleza? E aí você precisa meio que organizar na sua cabeça essas informações Você pode utilizar isso é, é, com, essa, com essa terceira dica Como que você faz? Vamos dar um exemplo você está num ponto de ônibus, conversando, conversando com alguém e a pessoa fala alguma informação que você considera importante. Joia. E aí você quer memorizar aquilo. Aí você já entende, você já acompanha o canal há algum tempo, você já entende que você não precisa de todas as palavras que a pessoa falou, você não precisa de todo o conceito. Você precisa de uma coisa que vai trazer na memória o que você entendeu. Então você precisa de um gatilho, você precisa de um atalho Para chegar até aquela informação que está armazenado deep inside your head Ou seja, bem lá profundamente na sua cabeça Beleza? Joia! Então como é que você vai fazer isso? Você vai começar, olha só Durante, toda vez que você conversar com a pessoa Deixa eu colocar assim que fica até melhor Toda vez que você conversar com alguém Você vai conversar, você vai utilizar a técnica da Oprah Winfrey o que, que ela fala? Escuta ativa. O que, que é escuta ativa? A pessoa começou a falar com você. A pessoa está aqui na minha frente, você está falando comigo. Eu olho para você e eu adoto uma posição relaxada e eu fico ouvindo você falando. Toda vez que você falar alguma coisa, entrar em um outro tópico da nossa conversa, eu rapidamente crio uma imagem a respeito daquela, daquela conversa. Então você estava falando da, da, da sua mãe, que é assim e assim assado. Você cria uma imagem, por exemplo, você tenta pensar na mãe dela, características da mãe dela, características emocionais da mãe dela. Que a pessoa vai prover para você através da comunicação. Aí ela começou a falar da conta que ela tinha que pagar, não sei aonde. Aí você grava não sei aonde, o endereço, talvez o prédio. ok? E aí isso, só isso que você vai fazer em, em segundos, fará com que você, quando estiver lembrando do conteúdo mais para frente, você se recorde das imagens que você criou. Você não precisa escrever a imagem. Não, o seu cérebro vai fazer esse trabalho para você. Beleza? Você vai lá, durante toda vez. Você pode treinar isso hoje. Você está conversando com alguém. Isso que eu estou falando para você, se você não estiver anotando, você pode, durante a conversa, imagina lá o ponto de ônibus. Imagina a pessoa conversando com você. Imagina imagens surgindo assim, através da sua imaginação. Imagina essas coisas que, quando você tentar lembrar do conteúdo que eu tô passando para você, o que vai acontecer é. Você vai começar a, a pipocar essas imagens assim. Você vai. um oh, é mesmo. Esse era o, era o conteúdo. Beleza? Esse. Esses tópicos que eu passei são tópicos de aprendizado, são, são tópicos não somente de Ah, eu estou na escola eu preciso de técnica para aprender. Ah, eu estou na faculdade eu preciso aprender 300 matérias. Não exatamente. Isso aqui é para a vida. <risos> Isso é para a vida. Você precisa utilizar essas técnicas para se lembrar do conteúdo. Você está vendo um jornal com um conteúdo importante, você pode pegar aquele conteúdo para você utilizando essas técnicas ok é uma coisa ativa todo aprendizado é uma atividade todo o aprendizado ele só funciona quando ele é ele é feito ativamente e essas técnicas vão trazer para você a consciência da atividade ou seja você está lá fazendo você não está simplesmente ouvindo uma pessoa você está ativamente prestando atenção e elaborando imagens para que quando você precisar utilizadas as informações passadas durante essa comunicação, você consiga é, é, é, se lembrar dos tópicos mais importantes. Beleza? Isso é muito bom para para sua oratória, isso é muito bom para as suas, suas habilidades de apresentação. Joia? Então, essas dicas aqui, que eu era só três, mas eu passei várias outras, é, espero que tenha sido útil para você. É, esse conteúdo aqui, ele casa muito bem com o treinamento que eu tenho sobre anotações. Técnicas de anotações eficientes. Técnicas de anotações eficientes é um treinamento com quatro técnicas. É a topificação, que é o seu passo inicial no mundo do aprendizado acelerado. O método de Cornell. O, os mapas mentais. E a escrita ativa. Todos esses métodos têm um propósito que você pode utilizar eles mesclado ou só um deles qual que é o propósito é você aprender ou melhor para você entender o conteúdo passado o conteúdo é passado em vez de você simplesmente anotar cegamente o que o cara tá falando você simplesmente você vai entender o conteúdo beleza beleza então esse aqui é, é o conteúdo, links aí na descrição, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, por esse vídeo é isso, continue estudando e continue aprendendo, até o nosso próximo...